Bexito Quem é escolheu que o Prime hoje Poderia me mandar uma rosinha? Toma aí, colzinho. Olha o callzinho pedindo aí a rosinha especial, galera Galera, vou aproveitar aqui também Pra mandar um Instagram aí Caso alguém queira seguir, beleza? Ó. Tá tendo stories lá recente Deixa eu ver se foi recente ou já acabou os stories? Ah, os stories de ontem lá já acabou, mano Acabando a live hoje, vou fazer stories pra vocês lá, hein, mano Deixa eu passar uma gracinha Como faz pra virar mod, Marquinhos, tem vaga aí? E aí, Viena? Olha o Bill aí, pedindo em especial Vocês estão ligado aí que o Viena, galera Ele é o chefe dos modos mod mod, né? O cabeça dos mod é ao Vieno, viu? My Bill, já estamos com a equipe boa aí, a galera tá firme, fidelizado. Mas você tem que conquistar o Vieno, viu? Olha ah lá, o Galinho, dei 5 mil pro Marquinhos pra virar mod. Acho que agora aumentou. Galinho, tá 10 mil agora, viu? Pode avisar aí na feira. Ó o Galinho vendendo um mod por 9, promoção também. Faça o Pix aí, ó! Exclamação Pix aí, ó. Não, mas é brincadeira, viu, galera? Pensa um cara, manda aí, Galinho, depois um dona de 10 mil. Ah, agora eu quero meu mod. Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê o Guerreiro? Ah, eu tava dando a Opa O opa o Poe. Outro StephK. <risos> <risos> <risos> Boa. <risos> <risos> Olha lá, o Arrombu Granada é isso aí, galera. aí é ir pra cima nível 1, mano. Posso ir nível 1, velho? Tô com vontade. Vai, vai, vai, vai, vai. Talvez ela morre, viu? Vou ter outra longa Hehehe. <risos> boa, boa, boa. Ah, e o foda que você... Ó oh, o item da armadura fazendo efeito A armadura aqui, fez eu, tipo, tankar uns um sim de dano spam Tô tancanato aí pra você dar dive né? Tu quer dar B ou... Acho que é melhor aqui? dar B, velho, Porque eu não vou ter mana, bota fé Dive é F, né, mano? Ainda mais sem... Ou oh, não? <risos> ah, não sei Vamos, vamos, vamos, foda-se Marquinhos queria desafiar você e o Quindinho a falar oh, tudo em TikTok <risos> aí. De... Que, que, é que é isso? Que puxada, né? Entendi nada, Galinho. Pera aí. Ali falou um negócio que Ele falou: Marquinhos queria desafiar você e o Quindinho a falar tudo em português do jogo. Só por essa partida. Ao invés de slow push, puxada lenta. Ao invés de dive, mergulhada. Quer tentar, Kid? Vamos tentar, vamos tentar. Ok. Kid, estou me locomovendo para a rota do meio. Você está voltando para a base, né? Estou voltando para a base. Eu vou pegar um pouco de experiência aqui no mid. Ó, oh, eu estou segurando a wave mid pra Kiana. Estou indo para a rota inferior. Eu vou lá na rota inferior também, acompanhar o meu amigo da, da partida. Ah, eu falei wave, família. O homem de minions, velho. É. É. Vamos pegar o Twitch aqui, desaparecido. Então, eu posso achar? Well, não, Calma, calma, calma. Na, na Lulu, na Lulu, na Lulu. Mm. Ah, ok. ah, sacanagem é essa, mano. Como é que esse hit veio? Divezinho mó clean, velho Calma, que não. Esse aqui foi um cheiro. Que isso, mano. é ah, Mas que cura, hein, mano. Sabe o que que salvou também nessa play, sem maldade? A runa fonte de vida. Mano, tava 200 e pouco a runa fonte de vida. Agora tá 756 que eu já curei. Healou. E isso aí, tipo, rila? Rila, pô. Aqui, ó, de 726. É o que a gente já curou. Eu e você. Cara, então isso aí foi... Que salvou, mano. Então, eu salve, curei mano. muito, muito, muito. E, e o Amumu debilita muito o movimento dos inimigos, né? Então... Mano, eu só não quero ir pra cima porque... É Lulu e Kay. e você vai entregar o Milão. Opa, agora não vai é Nice, Peguei aqui, sim, sim. ó. Você volta, você volta. Volta, volta. volta. Aqui é sur, irmão. Ó. Foi isso tudo na hora que ele apertar R? Não, não foi na hora que ele apertou. Ok, mas tá bom. Meu Deus, ele me matou no smite, velho. Eu vi, velho. Acho que essa é a coisa mais, sei lá, triste do mundo. É igual morrer pra ignite, tá ligado? Eu acho que é muito pior, velho. Você morrer pro smite. Ui, se flashar, eu vou flashar. Se flashar, eu vou flashar. Se flashar, eu vou flashar. Quero beitar o flash dele, mano, pra ver se meu reflexo tá em dia. Caralho, o Urgot tá um chato, velho. Nele, se eu chato, eu mato. Eu sou muito bom de Belunguinha, papoeta. reto. Tamo aí mais um mês. É nóis. É nóis, pai. Só o baitzinho do Almumuzinho, hein, mano. Olha o Almumuzinho cachorro. Posso ir? Pode, luto vontade. Vamos ir. Também, tá pá. Tanquei demais, eu tô Cara, aí, nossa Torre pra porra, né? Torre pra porra, né? Nossa, sabe? <risos> ainda bem que eu errei, Marquinhos, acabei de usar meu fake da Jade Picon Pra marcar um encontro com um otário aí <risos> Ah, <risos> Fala mais, paizão Qual é o nome dele? Galinho? 1,80m Ah, é, Galin mas quem era feio ué. Sabia que o perfil já deu picon 100% original. Era Barão. Não, não. Olha o galinho combai, hein, mano. É isso aí mesmo, né, fi? Hã? 15 minutos lanche. Eu, eu vou. Daqui a pouco eu tô acabando aqui. Armário pro galinho, hein, mano. E se nós dois? É. Deixa eu tancar. É, ué. Família, quem confia digita raiz quadrada de 49. Meu lindo. Tô pensando em engajar aqui, Kindola. Eu, eu e você só que tá aqui. tarde poderia fazer um carinho no de O bom que a putaria rolou por causa de mim eu tô vivo, velho. Não, mas eu matei todo mundo. Véio. Eu vi, velho. E eu quietinho aqui. Mano, brigadão aí, o Stex, mano. Ele quer que faça um carinho nisso aqui? Mano, o engraçado é que eu, tipo, eu dei um engage e depois eu saí só andandinha, essa azeitoninha e não morri, tá ligado, Saí toda andandinha, assim, ó, trux, cabeçudinho Nossa, zônia pra isso aí o suporte deve ser broken também Ah, Era pra eu fazer aqui, só que eu tinha que fazer coração O pode estar tá vindo, mano? Eu vou nele, se liga Vou de novo, daqui a pouco Meu, eu não peguei a daga Pode ah, te matar aí, não só você. Cara, o pior é que se pegasse a lega lá fazia boa. Pô, família, matei minha equipe aqui agora, hein, mano. E a sensação de que eu fiz cocô. Meu Deus do céu, era o comeback. Calma, traz pra cá que eu vou. Que isso, mano? Que que é isso aí? Bom que ela flashou. Vou virar Nurgot, vai. Taquei tudo nela pra ela nem apertar R, tá ligado? Eu paro a ult dele um pouco. Não precisou Aqui é na... Só Prova da GG mid aí. Aqui eu não consegui apertar R, mano Tomou logo um flash R, meu Antes, galera A ult do Amumu Você podia... Aqui eu ia poder ultar Ela ia tomar enraizamento Só que agora a ult do Amumu Ela é stun mesmo Tá ligado? Ela é stun Então não dá pro cara utar Se fosse o Amumu antigo ali Tinha dado... Card finga no Baron <risos> é... Mano, olha o jogo que esses caras ganhou, né, mano Tipo, meu jungle, meu mid e meu top Por causa que os maninhos do Tik aqui carregou Ó... Oh! Oh, vai ser aí. Bem jogado, hein, família? Essa saideirinha com o Quindola, mano. Quindim, obrigado pelos jogos, pela presença, pela companhia diária aí. Valeu, chat do Quindim também. Big beijo pra vocês. Tem algo a falar aí, Quindola? Tamo junto, agradeço também a você pelos jogos. Um beijo para o seu chat também. E até mais, até amanhã. Valeu, Quindim, tamo junto, pai. Fui. I got a little girl. she bad. She got the fucking dogs and some Christians just a match. She's the bad baby, I the way she fucking acts. I'm getting a and she counting on the racks. Hey, yo. Going 80 in the whip. Trying to take control. Want to load another clip. Thanks, Shots at your head. and yo.